Aí, aí. E aí, senhor? Olá, tudo bem? E aí? Tá bom? Eu tô bom. Eu tô bem também. Que gostoso. Tá relaxadinho? Tô, relaxo. Segunda-feira, tá relaxadinho. <risos> tá Carminha relaxadinha? Tá daquele jeito? Ah, não sei, acho que mais ou menos. Uma gripada. Mais ou menos. Tá gripada. É. <risos> e por que você não melhora? Por que não? Talvez não esteja tomando os remédios certos. Talvez você não esteja olhando do ângulo onde você pode melhorar. Boa, pode ser. É, é. Por exemplo, agora mesmo todo mundo pensou no sentido na conotação sexual. Uhum mas eu não disse isso a minha minha a minha condição da fala foi neutra uhum. mas toda a energia foi filtrada de maneira sexual uhum. por quê porque já é uma condição social uma condição psicoenergética então, por mais que você traga neutralidade, porque está, estar em estado de bala, estar bem, estar relaxadinha, é o tempo todo. Verdade. Você está entre a vida e a morte. A vida uhum. é contração e a morte é relaxado. Sabe por que você fica dura quando morre? Porque. Porque os seus músculos relaxam a um nível que nunca eles revelam tão relaxados durante toda a vida. Legal. Loco, né? Uh -huh. <risos> pois é, então você, você segue a, a, o seu jeito de viver. E por mais que a, a ganhe uma sobrecarga de conotação Sexual ou do medo, que isso é bastante previsível nesses campos O medo ser ampliado, muito ampliado Você não precisa receber essas propagandas Uau, hein? Você tem acesso ao plano premium. Ah, sem propaganda. Você não precisa acessar a propaganda da sobrecarga do medo, ou a conotação sexual, ou a condição do X ou do Y, ou os relacionamentos abusivos, ou o contexto uh, socioeconômico do país ou do mundo. As ideologias, a dissociação da polis, problematização da, da expressão do ser, a dúvida e o medo da própria evolução é extremamente rápida atualmente, onde é a primeira vez na história que os jovens não estão mais avançados do que os, os seres com mais idade. E como que isso vai reverberar o acesso à informação, a globalização? Como isso vai reverberar a nível etnético dos seres, porque isso nunca aconteceu? Como é que o ser humano vai reagir? Já temos, já, já tem efeitos colaterais disso no comportamento dos adolescentes, dos adultos, dos pré-adultos, adultos de idade, não são adultos, como a gente com fatores de amadurecimento e dissociação ah, do princípio da sexualidade. Antigamente as mulheres evoluíram emocionalmente, tinham mais estabilidade. Por isso, não agiam impulsivamente como os homens que objetificavam as mulheres como conquistas Agiam hoje com a desmistificação da conquista e da posse E da objetificação feminina ou desinteresse dos homens De alguns, né? Pelas mulheres nos que diz respeito a corpo e forma e molde tá caindo por terra a ação desesperada Dessa faixa energética Gera com isso uma exposição enorme desse tipo de perfil Ou seja, quanto mais desesperado e mais explícita é a exposição Maior é o teor de desespero do, do grupo que busca essa exposição Porque quem realmente manda não se expõe Eita porra, hein? Sim. Quem realmente manda não se expõe. Para não criar a ideia de que você, você precisa daquilo. Sendo que você precisa daquilo. Agora, quem está em desespero busca uma exposição excessiva. Por quê? Porque você precisa de ter acesso e contato com as pessoas. Então, o mundo já está colhendo os frutos da evolução rápida e consistente dos últimos 150 anos. Por exemplo, você não viveu isso, mas a Guerra Fria foi horrível, né? Aham, uhum, imagino que sim. Nos anos, nos anos que, se, que, ela, que ela passou. Uhum. Mas hoje, hoje o cenário é muito pior. Olhando para os fatos. Eu não sou dessa terra, mas não precisa muito de gente para saber que o teatro da geopolítica global é uma piada. 80% 90% dos, dos, dos microcondutores, microchips usados na tecnologia, vem de um lugar no meio de um país que é contra o um outro país que depende disso para movimentar sua economia. O triângulo amoroso entre China, Taiwan e Estados Unidos a piada geopolítica da Rússia com a tentativa de invasão e conquista da Ucrânia, o comportamento passivo da, da OTAN em relação ao comportamento inapropriado e infantil da Rússia, o comportamento totalmente egoísta da Rússia em relação ao fornecimento de gás natural aos países europeus. A tentativa de sanção econômica dos Estados Unidos perante as empresas que produziram o gasoduto que ligava ao fornecimento de gás natural da Rússia à Alemanha, que é a maior economia europeia, Isso é uma zona. Mas a política do medo já não tem tanta abrangência quanto tinha antes. A estabilidade dos campos infernais e também a estabilidade dos campos superiores, supostamente superiores, hoje reflete muito mais o individualismo de pequenos grupos. A evidência do medo e o, o consequencialismo dos atos e a globalização já tem muito efeito. Você sabe por que que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, minha menininha? Não, por quê? Porque a filha de não sei quem achou ruim com o filho de não sei quem. <risos> Sabia disso? Não. É, por isso que aconteceu a guerra. E um foi mexendo com o outro, outro foi mexendo com o outro. Pois é. A Segunda Guerra está careca de saber. Né? A ascensão econômica do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, ante a condição uh, a da Alemanha e a ascensão, explosão. Econômica que a união do povo gerou é algo que se estuda até hoje. Mesmo diante da grande recessão de 28, da queda da Bolsa norte-americana. 29. Uhum. 28, 29. É, a queda começa em 28, a queda em 29. A crise, né? É. A grande tentativa de sancionar e inibir o consumo de bebida alcoólica que gerou tantos problemas sociais quanto foi gerado é, nessa época também, com os grandes gangsters da época, não gerou um grande aprendizado para isso ser usado hoje no mundo do narcotráfico. Na verdade, isso gerou muitos dados para esse narcotráfico ser usado como bode expiatório para a manutenção de, de, de guerras infundadas. Na verdade, guerras com fundamentos econômicos. Então, qual é a verdade nisso tudo? Né? Qual é a verdade do medo? Porque a sociedade mudou. <risos> A condição do medo já não é mais tão condicionante. Uhum. É? Ah, se Bem... você quer fazer guerra, que se foda você. É? O povo está despertando. Ah, mas o povo ainda é alienado. Muito alienado. Mas a política e a dinâmica do medo já não é mais preta e branca, é acinzentada. A globalização começou nos anos 2000. Em 2004 você não tinha um smartphone, você lembra disso? Sim. Você atravessava a cidade sem uso do GPS. Aham. Uhum. E olha a mudança mundial que os últimos 20 anos geraram. E a primeira geração, que hoje é adulta, que foi exposta à internet. E a internet é só uma condição embrionária da interconexão do neural possível. Imagina você ter acesso a um cérebro coletivo sem perder sua individualidade. porque a descoberta que o cérebro humano é um servidor local não está longe de acontecer. Uhum. Né? Imagina a segunda geração com acesso à internet, a terceira. É, é, é difícil imaginar no sentido de o que, que isso... É... Quais as possibilidades, sabe? Qual, qual, o que isso cria? necessidade e verdade. Quanto mais o é mais difícil de enganar. Uh -huh. é uma... Então, essa coisa cyberpunk das grandes corporações é impossível. O que gera a discussão Ai, c... fome, tudo. Cortou. A está cortando. Sim. que tá acontecendo? Agora voltou. O que, será que está <risos> é, o que gera a, a problematização e a descontinuação e a, o sofrimento né, socioeconômico é uh, uma, uma, uma grande dificuldade. Né? O acesso global à informação e ao grau de consciência Hoje o que faz você ter acesso a coisas, e agora eu incluo dinheiro como uma coisa tá? é grau de consciência, é virtude, é conduta. Isso da maneira estável. Na maneira turbulenta, você vai surfar nessas grandes tempestades geradas por turbulências econômicas baseadas na falta e a sustentação de seres que estão dentro dessa bolha, vivenciando essa condição explícita e visceral da falta. Mas está caindo por terra. Hoje os jovens trabalham em loco, saindo dos grandes centros, entendendo que a internet tirando os centros de produção que irão se industrializar e robotizar logo em breve, elas terão essa, essa ciência. E hoje o nicho da consciência e o nicho da busca do saber, da independência e da maturidade é uma inevitabilidade. a pergunta é qual é o objetivo que não é um padrão instigado pelo instinto devido à clara situação de perigo. Se não é uma clara situação de perigo, o medo, e nisso eu falo de ansiedade, pânico, qualquer outro fator é infundado é você vivenciando a fantasia baseado em uma mentira por mais real que ela seja por mais verdadeira que ela apareça e por mais sofrida que seja porque você tem um sistema que emula muito bem essas verdades e a, a decisão de não acreditar mais a verdade aos seus sentimentos e sair dessa matriz de controle é fundamental para que seus fundamentos sejam a sua verdade e o seu caráter. E as suas características sejam sua defesa. E as suas virtudes sejam seu caminho. E aí nada consegue te reprimir e problematizar quem você é, fazendo da sua verdade uma habilidade de ver e fazendo você enxergar esses medos dissociativos e essas problematizações da sua liberdade enquanto ser. E aí você vai olhar para aquilo e vai falar porra, não é assim que eu vejo. Aí, quando você tiver a sua sabotagem em pleno curso, você fala, tá, mas essa ideia que vem me tirar do eixo não faz sentido. Não faz sentido. O que faz sentido é o meu pensamento anterior. Você já não é mais fraca né, e fraco diante do que está acontecendo? O e se, né? E estar à mercê do outro já não é mais uma, uma, uma, um problema. E você reverte a condição da autoestima. Porque lembra que a autoestima vem do ambiente? Sim. E você passa a ter soberania dessa automação e você para de acreditar o outro o poder de te dar uma estima pessoal porque vocês vão saindo da condição tribal e adentrando a uma condição individualista de fato. Então a tribo é formada por indivíduos independentes. Já não há mais uma tribo que é formada por indivíduos dependentes. Porque o dinheiro e o poder de compra traz uma independência. Que é a falta de e a delegação de funções gerava uma dependência. Hoje se traz uma independência garantida pelo Estado não o Estado político, mas o Estado natural das situações e da condição da própria percepção humana de si mesmo. hoje você não faz um arco para o caçador caçar esperando que ele caça e traga comida hoje você no mesmo dia que faz o arco e vende você pode buscar comida há uma independência diferente e um salto da condição tribal e da função do instinto ante a inteligência logo o instinto perde presença direta, ele se torna uma força sustentadora e você começa a agir com inteligência, se baseando na liberdade e nos direitos e garantias que o dinheiro traz. Não é mais o caçador forte. Né? O caçador forte ainda tem o seu papel, mas não é mais o caçador forte. A capacidade de ter acesso ao meio para conseguir o objetivo. Logo, se você é uma boa produtora de arcos, uma boa produtora de flechas, você vai ser procurada e isso vai te dar poder. Se você é uma boa produtora de arcos, flechas e escudos, e produtos, comida, né? você vai ter que olhar para os seus ideais e para o seu caráter e para o seu jeito de fazer para que com isso você tenha um reconhecimento e para isso você dissocia do coletivo a uh, esse poder de trazer uma autoestima você julga e estabelece uma estima e isso te dissocia do conceito social, tribal e baseado nessa tribo que dissocia o direito do indivíduo e também tenta manipular a massa você se torna o um ser fora da curva como todos os que são ovacionados seres que aceitaram que não se encaixavam e acreditaram em si, que tiraram do coletivo o poder da autoestima e tiveram uma estima quase que, às vezes, em muitos casos, doentia, né? Com insistência, com tentativas é, incansáveis de chegar aos seus objetivos. Mas, independente do método, a ciência de que você tem como liberdade seu ato te traz uma atuação e uma clareza sobre seu poder e seus poderes não antes encontrada, não antes acessível, não antes disponível, entende? Uh -huh. Pois é. Então, qual é a verdade do medo? Quando você sente medo ou qualquer uma de suas derivadas, você sempre fala, qual é a verdade do medo? Qual é a verdade aqui? O vento venta, a água flui e eu vivo. Isso já te tira do medo, porque eu vou te dar base sólida. Você senta e olha. A atmosfera existe, a gravidade existe, eu existo, a ideia que te trouxe medo não existe, a quem eu estou dando poderes? Entende, minha menininha? Coisinha mais linda. <risos> Obrigada. É mentira? Não estou falando mentira, mas a questão é tudo isso vocês já sabem, mas não foi construído dessa forma explícita. Aham, uhum. sim. É, até porque essa questão da... Quem começou falando, né, sobre assinar o, o plano prêmio, <risos> uhum. é... ou sair dessa matriz de controle, matriz de medo, é... uhum. Ainda é novo, eu acho que assim, falar sobre, é, muito, acho que muito se fala sobre esse assunto, mas como se estivéssemos presos a ele e não tivesse esse espaço para fazer, para transpor, né? para sair disso e falar eu não quero dessa forma. Sim. exatamente. E também entender que isso se dá através da própria jornada, que no, no, nos pontos de grau de consciência e, e, e ações virtuosas, também é muito legal porque não vai vir não é, não vai vir ninguém fazer isso por você. Não, não vai. Não é baseado em medo. É, não, não é, não é, não é, não é baseado em medo, mas também traz autonomia. No sentido de, tem, tem essas configurações. É, e você pode escolher qual configuração você quer estar. Pode ir, é saudável que você escolha, não? Sim. Sim. <risos> Então, saber o que é bom para si, todo mundo sabe, mas a dificuldade é empregar isso. Uhum. É trazer isso à tona de uma maneira que o ser tenha conforto. É de uma maneira que o ser tenha estabilidade para poder exercer o que deseja, poder -se exercer o seu direito. Qual o direito? O direito de ser ele mesmo. Uhum. Alguma dúvida? Não, não. Para mim ficou claro. Muito obrigada. Pode que, beijo no glúteo direito e que você seja muito satisfeita com os dois glúteos. Ah, muito obrigada.